Olha que satisfação ouvir de vocês, que vocês quebraram o país, não só quebraram o país, roubaram esse país, inclusive, inclusive, muitos que estão aqui são envolvidos como vocês. Então peça para seus colegas lhe respeitarem e ouvirem a sua palavra, não pode vossas excelências tumultuarem, não deixarem o próprio colega da oposição falar e pedirem para não falar alegando tumulto. Vocês estão tumultuando. Eu estou vendo aqui pessoas dizerem que nós enrolamos, que nós retardamos, que se não votar a Previdência o Brasil vai quebrar. O Brasil está quebrado, viu gente? Vocês tiraram a Dilma. Tem que quebrou, quebrou o Brasil! Então nós queremos discutir que a quebrou reforma da Previdência. Assim? Que o O voto o PSL. PSL não, nem por 20, nem por 10, nem por 9, por nada, não se adia mais nada. Vamos botar mais dinheiro na educação, vamos botar mais dinheiro na A saúde. Bate. Acabaram de admitir isso aí. que quebraram o país. Acabaram de admitir que quebraram o país. O PT quebrou o Brasil. Pois então aí. agora nós vamos botar o Brasil no eixo novamente. Três anos. O Democratas, depois de ouvir que o PT... E o governo que passou, quebrou o Brasil, vota um sonoro não pra gente votar logo a nova presidente. Senhor presidente, vamos repartir, eu vou seguindo aqui o meu amigo o PP, orienta não, ter presidente. Ouvido, ah, reparte, vamos, de ter ouvido, de ter ouvido deputadas reparte. da esquerda, viúvas de Lula, dizer que o Brasil tá quebrado, olha que satisfação ouvir de vocês, que vocês quebraram o país, não só quebraram o país, roubaram esse país, inclusive, inclusive, que estão aqui boca, são envolvidos, goiá. como você, você, Grace, é envolvido nas roubalheiras que o país tem. Tu e o teu marido. Respeita o presente de Chantel. E como eu fui citado aqui numa manifestação de ódio, eu quero só explicar para vocês. Talvez eu tenha que desenhar. Mas faz três anos que vocês tiraram a Dilma e o PIB está estagnado. Sabe qual vai ser o pivinho de vocês? Ó, menos de 1% o pivinho de vocês. Vai ser uma tragédia o pivinho. Sabe por quê? Exatamente porque vocês destroem a economia. Vocês estão tirando, fizeram a reforma trabalhista, a emenda condicional 95. Vão tirar direitos da reforma da Previdência. Não tem como sustentar uma economia assim, nem que vocês rezem, nem Bora. que vocês aprovem a reforma da Previdência, façam o que vocês quiserem. O PIB de vocês vai ser ó pequenininho, não tem, vai ser um PIBinho, não tem como crescer, então podem fazer a manifestação o que quiserem. Vocês têm que explicar para o povo por que a economia não cresceu depois que tiraram a Dilma, foi vocês que prometeram. Tinha que ter adicional de salubridade para a gente ouvir esse tipo de pronunciamento aqui.